Olá! O tema de hoje tem gerado muitas dúvidas. A liberação do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O governo federal começa a liberar em setembro. Agora, como isso deve ser feito? Você tem dúvidas? Vamos falar com o professor de Economia da UFMT e doutor na área, Paulo Roberto de Souza. Muito obrigada por participar conosco. Bem-vindo. Obrigado também pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, né? A previsão do governo é de liberar o FGTS para 96 milhões de trabalhadores. Professor, agora quem tem direito a esse saque? Então Todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas, eles podem sacar R$ 500, reais, né? no, no máximo R$ 500. Reais. Agora, essa é uma notícia muito boa para o trabalhador ou não? Sim, é uma notícia boa, né? Porque o dinheiro antes ele ficava lá na conta do, do FGTS e tem um rendimento muito baixo lá, né? Então, ele pode sacar o dinheiro e fazer outras coisas, né? pode pagar dívidas, enfim, fazer várias coisas que, que pode dar um rendimento melhor do que ficar lá parado no FGTS. Agora, para saber se a pessoa tem realmente esse valor para sacar, né? como saber quanto o trabalhador tem na conta? O que, que ele tem que fazer? Então, ele precisa entrar no site do FGTS ou no, no site da Caixa e lá ele pode também baixar um aplicativo do FGTS e que ele pode ter acesso ao saldo e até acompanhar quando o empregador está depositando lá, né? O empregador a cada todo dia 7, ele tem que depositar um dinheiro na no, no FGTS. Então todo trabalhador, todo trabalhador tem direito a isso, a receber esse esse dinheiro lá, né? Os depósitos lá do FGTS. Agora não basta ter o valor do saldo lá. O trabalhador ele também tem que estar atento se a empresa está fazendo o depósito correto, se fez todo o depósito, ele tem que acompanhar. Isso ele pode acompanhar no próprio no site lá, ele pode as instruções ele pode ficar recebendo por SMS o saldo todos os meses ele pode também é, receber é, em casa né, no endereço dele o, o, o extrato do FGTS para isso ele tem que solicitar ele tem que solicitar atualizar o endereço lá no, no site do FGTS ele faz isso no site da caixa ou isso, na agência no site do FGTS fgts.gov.br como será feito o saque do FGTS então, o governo estabeleceu um calendário de acordo com a data de aniversário. Então, começa agora em setembro, né? quem nasceu em janeiro e tal, e tem conta na Caixa, começa a receber agora em setembro. Né? Em outubro, começa quem não tem conta na Caixa, que nasceu em janeiro. E assim, cada mês, vai, vai, né, cada 15 dias, o um novo grupo vai entrando, até que em março do ano que vem, o quem nasceu em dezembro vai receber... O FGTS. agora quem tem poupança na caixa esse o dinheiro já vai cair direto independente da data de aniversário não vai ser seguir também um, um, um cronograma de acordo com a data de aniversário né então começando agora em setembro e aí até outubro esse, todos esses pessoal que tem conta na caixa já vai receber agora não adianta abrir agora a conta na caixa para receber antes né porque só quem já tinha conta antes vai poder receber agora mais cedo. Bom, ainda falando sobre o FGTS, o saque, né, se o trabalhador tem mais de uma conta, ele poderá sacar quanto em cada uma delas ou só de uma das contas? Então, se ele tem, por exemplo, duas contas, uma ele tem mil reais, a outra ele tem 600 reais, ele pode sacar 500 em cada uma delas, né? uma conta inativa, por exemplo, de mil reais e uma conta ativa de 600 reais, ele saca 500 de cada, no total, mil reais. Se ele tiver três, quatro contas, de todas elas ele pode sacar esse valor? Exatamente. Né? Se sacar o dinheiro do FGTS, uma dúvida, o trabalhador ele perde o direito à multa de 40%? Não, ele continua tendo o direito de receber 40% de multa né? do valor total do FGTS. Tá. Agora, essa liberação desse dinheiro é muito significativa para a economia? Ela tem um impacto... É, demora um pouco, né? então assim que o, dia, o dinheiro vai, vai ser liberado, demora uns 4 meses para ter um efeito real na economia. Né? Sempre vai ter um efeito um aumento do PIB, né? por causa que esse dinheiro vai ser, vai, as pessoas vão consumir mais, então vai gerar mais, mais renda, né? então aumento de renda. Porém, é, também tem uma pressão nos preços, né? gera um pouquinho de inflação, e daí o efeito mesmo na economia, ele é um efeito pequeno, mas e que demora um pouco, uns, cerca de 4 meses. Mas acontece sim. Professor, ninguém é obrigado a sacar o FGTS, mas quem quer pagar uma dívida? Você acredita que esse dinheiro, ele é utilizado, ele é indicado para ser utilizado para pagar dívidas, por exemplo, ou não? Tem que se investir. Eu acho que é muito importante pagar a dívida, porque você está pagando juros, né? E, ali, e esse é um dinheiro que você poderia estar usando em outras coisas, ao invés de pagar juros. Né? Só compensa fazer dívidas quando você vai sei lá comprar um imóvel né? você vai investir no imóvel e você vai investir em educação por exemplo que coisas que vão trazer retorno para você então fazer fazer deve se evitar ao máximo né estar tá, tá se endividando né? então se se você recebe essa renda esse deve pagar as dívidas né para poder é, você não, não tá pagando tanto juros que é uma coisa que vai prejudicar né agora quem não tem dívidas o que fazer com esse dinheiro a orientação. Então, daí vai depender de um, de um de alguns fatores, né. Por exemplo, tem pessoas que já têm bastante qualificação, então não, não seria interessante fazer um curso, fazer um qualificar, né? Investir em capital humano, como a gente fala em economia. Mas tem outros trabalhadores que realmente podem ser beneficiados se estudarem, né? Eu tenho um próprio um, um exemplo da minha vida, né? Eu quando eu meu primeiro emprego eu consegui porque eu falava inglês fluentemente. Já consegui, um, por caso do inglês, eu consegui né, um emprego. E aí, no primeiro dia, eu já fui promovido porque eu tinha um curso técnico de informática. Então, assim, a qualificação sempre vai vai ser, trazer benefícios. Né? E tem pessoas que costumam colocar o dinheiro na poupança. Né? Eu eu já fiz isso também, mas hoje eu não recomendo, né? porque a, a poupança ela rende muito pouco. Então, tem títulos do Tesouro, né? são títulos públicos, que eles rendem ou mais ou muito parecido com a poupança e tem os mesmos benefícios, né? por exemplo, o Tesouro Selic, ele você pode sacar a qualquer momento, né, como uma poupança você pode, né, você tem liquidez, você consegue sacar o dinheiro assim que você precisar. No, no Tesouro Selic também, e, por exemplo, se você colocar R$500 na poupança em um ano vai render 22 se você colocar no Tesouro Selic vai render 25 reais, vai render um pouco a mais, então, e outros títulos que tem menos liquidez, ou seja, você tem que deixar o dinheiro lá mesmo e aí você pode ter um rendimento muito melhor que a poupança você, quem gosta de risco pode investir em ações por exemplo as ações elas elas tem projeções de que as ações vão render bastante no ano que vem né vai ter um grande crescimento na, na bolsa de valores enfim e ou assim tem tem pessoas que têm um espírito empreendedor então pode também né, Pegar o dinheiro, montar um negócio com esse, né? tentar um negócio, alguma coisa, isso pode também beneficiar. Hoje nós falamos sobre o saque do FGTS que vai até março do ano que vem. Para as pessoas terem mais informações, mais detalhes sobre a sua situação, se tem dinheiro ou não ali no saldo do FGTS, qual é o calendário de recebimento e como receber. Tem site que, pode, que essa pessoa pode entrar em contato, o trabalhador? Então, tem um site do FGTS... FGTS.gov.br, lá tem várias informações, tem, várias, tem as perguntas frequentes, lá também fala sobre o saldo, você pode consultar o saldo, e, enfim, todas as informações de calendário, também no site da Caixa, e hoje em dia está mais fácil conseguir a informação, né? então tem, você consegue através desse sites, né? o site da Caixa, o site do FGTS. E nas agências o trabalhador também vai ter uma boa notícia, né? o atendimento vai ser estendido para esses pagamentos.